o nosso coração fica duro como pedra e por causa da vida que maltrata ele pode se tornar espinhoso pronto para ferir e quando sofre muito parece que congela para sempre mas então vem a palavra de Deus e o purifica como água limpa e fresca abrindo o caminho para o Espírito Santo que acende o fogo da paixão por Deus sobre tudo que deves guardar guarda o teu coração porque dele provém as fontes.